Olá, gente tudo bom esse vídeo é um bate papo na verdade sobre as rotinas que eu tenho feito com o Augusto e com o bruno porque muita gente tem me perguntado sobre rotinas durante o dia ou até a rotina para eles dormirem então hoje a gente vai fazer um bate papo bem informal sobre o que eu acabo fazendo com os meus filhos tudo baseado na neurociências porque é a minha formação e eu uso para colocar a rotina neles e para ter noites de sono melhor também. Então, como é que funciona isso? Até os três meses, a gente não costuma colocar rotina nos bebês. Até os três meses, eles estão se adaptando no mundo. O hormônio responsável por induzir o sono a melatonina, ele não é sintetizado ainda nos bebês. O que os bebês têm é decorrente do que eles receberam da mãe durante a gestação. Então eles não sabem muito bem o que é noite, o que é dia, a hora de dormir, a hora de que não precisa dormir. Então, até os três meses é a adaptação, a gente acaba não impondo muita coisa. Tanto que, pra mamar, os dois estão mamando, mamando não, né? O Bruno tá mamando ainda. E o Augusto do no peito também, livre demanda, eles começaram acordando a cada uma hora e meia à noite, a cada duas horas E depois foram espaçando conforme foram se desenvolvendo Então nos primeiros meses é isso, a gente não coloca muito rotina, o bebê tá se adaptando Então tem que ir no ritmo deles E a mamãe fica cansada, eu também fiquei muito cansada e é assim, hoje o Bruno tá com três meses a gente está começando a rotina com eles. O Augusto já está bem adaptado, já tem dois anos e três meses. E o Bruno, a gente está começando agora com a rotina. Então, até então, era aquele caos em casa, né? Porque praticamente dois bebês, né? Então, como é que a gente faz... Vamos falar do Augusto primeiro, que é o mais velho. Então, o que a gente fazia? Até os três meses, livre. A partir dos três meses, a gente começou a impor um pouquinho de rotina. Como é que é essa rotina? Chegava umas 5 e meia, 6 horas, a gente começava a acalmar ele, colocava uma musiquinha leve, diminuía a luminosidade da casa, diminuía a luz, desligava a TV. Logo em seguida, a gente fazia o banho. Então, banho quente, colocava uma musiquinha, deixava ele relaxar no banho. Depois do banho, a gente dava uma mamada, no caso eu amamentava ao gosto, e logo depois ele dormia então sete horas no máximo sete e meia ele estava dormindo então a partir da, dos três meses ele começou o que dormiu umas sete e meia ele dormia até duas três horas da manhã acordava para mamar e depois só acordava às seis sete horas da manhã para mamar de novo e depois tirava um soninho então essa era a rotina da noite que nós fazíamos agora no bruno a gente tá fazendo a mesma coisa, ele fez três meses agora, né? Então a gente tá começando nisso também. A gente começa 5 horas, 5 e meia, diminui a luminosidade da casa, começa a ficar mais escuro, começa a deixar mais calmo, então a gente não liga a TV, deixa uma musiquinha calma... Né? Não, não tem muita gente falando, não tem muito grito, daí a gente vai para a hora do banho, que é o momento de relaxar, aproveita que a água tá quente. Uma coisa que a gente tem feito alguns dias é a xantala, que depois eu posso explicar para vocês como funciona, que é uma massagem indiana, que é muito bom para o desenvolvimento do bebê. Então às vezes a gente, eu faço a xantala no, no, no Bruno, fazia também no Augusto, depois eu dava um banho de balde também, que é o furo de bebê, que é muito bom para relaxar, depois amamentava e eles dormiam, sem reina, sem chororô, então tudo isso, essa rotina na hora do sono, é importante o que? Para fazer o bebê se acalmar e dormir tranquilamente. Então, o que é importante? Diminuir estímulo sonoro, estímulo visual, muitas cores, muita luz. Quando a gente diminui a luminosidade da casa, ou seja, o barulho e deixa a casa escura, aos pouquinhos pode escurecendo, estimula a síntese e a liberação de serotonina, que é o hormônio que induz o sono. A liberação desse hormônio ele só é feita com o ambiente escuro. Por isso que é importante o que Diminuir a luminosidade para o bebê já ir relaxando e ir dormir. O ato de dormir é fisiológico, então a gente precisa ensinar o bebê a dormir. Né? E é isso mesmo. O dormir é um aprendizado, o bebê nasce não sabendo dormir, ele tira as cochilas, ele não sabe o que é rotina, o que é dormir. Então o Bruno e o Augusto a gente ensinou a dormir, a gente colocou essa rotina para ir ensinando o corpo deles e eles o que precisa fazer para dormir. Então é uma coisa fisiológica, a gente tem que respeitar o tempo do bebê, mas também precisa que eles aprendam a dormir. Então a partir do dos três meses é o que eu costumo fazer com eles. O Augusto agora, como eu falei, está com dois anos... E três meses Então a rotina dele é assim Ele chega do colégio, ele brinca A gente brinca com ele Depois de brincar Ele janta no colégio, né? então ele já vem com a janta Então a gente brinca Depois a gente começa a diminuir a intensidade Dessa brincadeira Ele vai pro banho, toma banho Toma uma mamadeira e aí a gente conta uma história pra ele, a gente conversa já com o ambiente todo escuro e ele vai dormir. Ele costuma dormir no máximo 9 horas, 8 e meia, 9 horas ele já vai pra caminha dele, a gente conta uma história, pega o livro. Então é um momento afetivo também, né? Da gente, eu como mãe o Omar como pai com as crianças, então ele acaba adormecendo na caminha dele, tá? Então é isso que a gente costuma fazer. E o Bruno também tem essa rotina, mais um pouco mais cedo, e a gente começou isso agora. A gente não... claro, eles podem fugir da rotina? Pode sim, mas a gente costuma, quando não tem nenhum evento, nenhuma festa, de manter essa rotina para eles manterem o sono e também para a gente ter uma noite de sono saudável também. O Augusto já tá dormindo quase a noite inteira. Uma ou duas vezes na semana ele acorda no meio da noite, mas ele já tá dormindo muito bem a noite toda. E o Bruno agora, com essa nova rotina, ele tem acordado só três e meia, quatro horas para mamar e depois seis, sete horas para mamar e dormindo cedo. Então para nós é saudável e para eles é saudável e para a criança a rotina é muito importante. Eles precisam aprender a ter rotina até para para lidar melhor com o dia a dia. O sono para criança ele é reparador. A criança precisa descansar. A criança durante o sono ela consolida a memória. Ela, ela absorve todo o aprendizado. Então, uma criança saudável precisa dormir. E ela só dorme se a gente ensinar ela como dormir. E a gente pode usar a fisiologia, ou seja, o tempo dela a favor do sono. Então, a rotina... É importante sim, a gente deve colocar a rotina na vida dos nossos filhos. Não precisa sempre seguir a rotina, mas é importante quando está em casa a gente seguir a rotina sim, tá? E é importante eles dormirem. A criança precisa dormir bastante para consolidar a cognição, para consolidar a memória, né, para ter atenção. Uma criança que não dorme bem, ela fica irritada, né? Ela fica chorona. Então é importante isso. Então no Bruno a gente mantém essa rotina e do Augusto também. Quando a gente tá em casa, que o Augusto não tá na escola, ele janta umas 5 e meia, 6 horas, brinca, depois vai pro banho, toma mamadeira e vai pra cama dele, tá? Claro, tem dias que é mais irritado, tem dias que ele não foge da rotina, que ele não quer, tem dia que ele tá mais cansado, às vezes vai dormir umas 9 e meia dez horas, às vezes é mais difícil. O que eu tô falando aqui é o costume, mas tem dias que realmente são mais difíceis, né? A gente como mãe, a gente sabe que nem sempre a gente consegue manter. Mas é isso. E no Augusto, como ele já tá comendo sozinho, né? A gente mantém também os horários da comida. O que, que a gente faz? Ele acorda, então eu tomo o café dele com a mamadeira. Às 9 horas a gente dá um lanchinho. Meia-dia um almoço, umas duas e meia, três horas lanchinho e às cinco e meia, seis horas a janta e depois banho, a mamadeira e a cama. Então a gente tenta respeitar isso para a criança. A criança precisa de rotina, né? Até para melhorar o aprendizado, para tudo na vida ela precisa de rotina. Então a gente pode começar a fazer isso sim. A partir dos três meses a gente já começa a arquitetar melhor a rotina, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês, essa experiência que eu tenho. Se vocês gostaram, a gente pode falar sobre isso. Eu acho que, a, que o sono é um assunto que a gente pode discutir bem mais. É, principalmente porque tem mães que sofrem bastante com o sono dos filhos. Então a gente pode fa falar sobre isso. Mas essa é a minha experiência. Eu como mãe, como profissional da saúde... Eu acho que rotina é importante sim, a gente pode começar a estabelecer pro bem da família e das crianças também, tá bom? Até mais, se inscrevam no canal para receber mais informações e nos sigam no Instagram que sempre vai ter novidade, ok? Tchau.